É, eu sou o Marcelo, tenho uma empresa na área de comunicação há 15 anos. Então a, a minha palestra, ela será dividida um pouco em... Vou contar um pouquinho a história da minha empresa, onde eu trabalhei, desde quando eu trabalhei um pouco, para vocês identificarem o meu percurso profissional. E há uns 5 anos eu venho num percurso educacional. E aliado a um monte de ferramenta, um monte de conhecimento, eu tive um contato com o Nilson e... Tive maravilhoso convite de estar compartilhando com vocês um pouco do que eu venho fazendo. A gente cruzou eletronicamente por aí? Foi, foi para contar um pouco foi o nosso relacionamento, eu venho acompanhando um pouco a Unifesp TV. E, maravilhado com as aulas dele de epistemologia, aí encontrei o e-mail dele, o espaço que vocês fazem né, online um pouco. E foi na época que eu mandei para ele um dos meus estudos que eu estava fazendo junto com a universidade, que hoje eu moro em Suzano. E ele falou, vem até aqui, quem sabe a gente conversa, vim apenas pegar uma orientação e ele, no final acabou até me convidando para trocar essa experiência com vocês. Era para assim, o ano passado, acabou a agenda não dando certo e no começo do ano acabou entrando aí na, na agenda e tá? trazer um pouco desse conhecimento. E na verdade eu vim fazer uma troca, tá? Então, eu, estudo muito um pouco aí, algumas áreas, estudei administração quando jovem, tenho uma empresa na área de design gráfico, que eu vou estar falando aqui um pouco também, e estou entrando agora no design mental, que é o design que eu falo, design porque eu sou de design de joias também desde jovem, então agora eu falo que eu também trabalho em três frentes, né? design de joias, design gráfico e design mental, que é para ajudar o próximo a controlar melhor as suas intenções, os acasos e se relacionar melhor como ser humano. E exatamente pela essa diversidade que tem o Brasil. né? Então eu apoio muito uma coisa que a gente tem muito boa, essa mistura de raças enorme. Eu acredito que a gente tem um potencial enorme de estar tá levando muito conhecimento, até menos para outras nações. Eu, como Darcy Ribeiro, acho que vocês devem seguir um pouco, falou isso. né? na América do Sul, não sabemos em que país, haverá de ter um grupo de pessoas, um novo jeito de lidar com a natureza e com o próximo. A integração do ser com o ser, o fazer e tudo mais. Boa tarde. Então vamos lá, vamos começar aqui para vocês conhecerem um pouco quem é o Marcelo Biscola. Então eu comecei a trabalhar na Praça da Sé em São Paulo, eu vim para cá com dois anos, nasci no Paraná, em Curitiba. E nessa rua, meu pai já trabalhava lá como vendedor numa, nas lojas de joias, Anchieta Joias. E ele falou, eu estava com 14 anos, morávamos nessa época no num apartamento, na Zona Norte, no Alto do Tietê, é, Alto do Mandaqui, e ele falou assim, pô, você falou, vamos começar a trabalhar, né? comecei cedo, com assim, 8, 10, acho que já está com 14, vamos lá, isso em 86, eu ainda estava na oitava série, ele falou, vou te arrumar lá com um joalheiro lá na rua, o Isidoro Gildos, ele é um dos melhores agora. Eu lembro que na época ele fazia joias até para a família do Paulo Maluco. Falei, pô, legal, pai, vamos lá. Aí fiquei um ano ali trabalhando com ele. Depois ele me indicou para mais. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Olá, Marcelo. Ele me indicou para mais um joalheiro. Passei lá mais um ano e montei a minha oficina com 17 anos. Aí ele falou: olha, aonde eu estou trabalhando está começando a vender umas ferramentas. Então eu estou comprando umas aqui, ó, vamos montar uma oficina eu falei, pô, mas a gente mora em apartamento. Como que a gente vai fazer, né? Tem que bater, tem que fundir. Fumaça pra todo lado. Aí eu consegui ir na minha avó. Na Lapa, na Pompeia. Montei lá em 89. Acabei morando com meus avós. Na época ainda tinha minha bisavó. Fiquei ali mais um ano. Ele me indicou algumas lojas e fiquei pegando conserto. Terça e quinta. Terça-feira pegava concerto Na quinta entregava. E dessa forma, fui até... Deixa eu ver aqui o próximo espaço. Aqui fui até 92, tendo essa experiência com ter meu próprio negócio. Com 20 anos eu já consegui comprar meu carrinho, que era mais velho do que eu, um Fusquinha 66, porque eu também vim de uma família mais simples. E estava super feliz. Mas meu pai nunca pegou no pé nosso, em casa, para ter uma faculdade. Há poucos anos ele me explicou o porquê. Daqui a pouco eu falo para vocês também. E meus vovós precisou mudar. Aí meu pai com medo de assalto, que naquela época já tinha muito visão de pessoas que mexem com os olhos, assalto. Aí eu falei assim, pô, então tá bom, tô com 20 anos, novo procurar, vou procurar emprego. Ele vendeu as ferramentas que ele tinha me dado, guardo, guardei uma gaveta, assim, que era do meu avô, cheio de minhas, as coisas mais pequenininhas eu guardei. E fui procurar emprego. Sem faculdade, caí no McDonald's, lá na Brasília, fiquei um ano lá. Aí saí e fiquei mais uns oito meses no Borges. Aí fui trabalhar em 94, na época que o Ayrton Senna morreu, no MAPIN da Center Norte. Isso no estoque, precisando ajudar em casa, arrumei de estoquista, né, para descarregar caminhão. Então entrei em novembro para ficar até naquela época de Natal. Né? Eu lembro que no começo eram duas carreiras, perto do Natal chegou a cinco carreiras. Mas era uma alegria, porque era tudo jovem. Colocava um jalequinho, descarregava o caminhão, ia até o estoque e jogava lá as caixas. Era uma fase, né? Só que aqui, como eu já, a minha avó, quando eu estudei, eu terminei o segundo grau. Aí o gerente lá fez uma triagem, quem te, teria o segundo grau, tinha uma vaga no departamento pessoal. Naquela época ainda era departamento pessoal, hoje ainda é, é recursos humanos, né? E fiquei, comecei no mar, trabalhei ali alguns meses no departamento pessoal saí e caí nessa construtora que chama Minha Casa na Rua Estados Unidos e nessa Minha Casa eu fui crescendo é, de auxiliar passei para assistente quase encarregado só que a empresa começou também a declinar e começou a ter corte departamento desse daquele eu lembro que olha era uma construtora que tinha 750 funcionários e 60 no escritório e começou a ter os cortes e aí eu falei por qualquer hora sobra para mim né Aí o meu encarregado, um amigo que eu peguei amizade, o Celso, falou assim, Pô, Marcelo, tá tendo corte? Vê se vai fazer faculdade. Eu tenho um primo que fez ITA, outro fez... Eu não lembro outra faculdade lá, que foi São Judas, eles estão bem. Coisa que meu pai nunca tinha, no berço, cobrado tanto a educação, né, de um diploma universitário. Aí eu falei, tá, então vou fazer. Aí, eu, como era uma construtora, ganhava uma inscrição para fazer engenharia civil. Aí eu falei assim, puxa, engenharia? Ah, vou fazer, né? Ah, vê se eu passo. Passei na FEI, Faculdade de Engenharia, na 9 de julho. Aí eu pensei assim, eu falei, puxa, eu cresci me matando para passar na média ali de 5, 6, né? Na... Eu estudei municipal, estadual um pouco. E nunca fui muito amigo da matemática, para dizer a verdade, nessa época. E depois... Falei assim, puxa, eu gosto muito de bicicleta, eu cresci fazendo freestyle, que é manobra em cima de uma bicicleta, tanto que um amigo meu hoje está no Circo de Soler, acho que ele já saiu, mas mora nos Estados Unidos, ele é um dos melhores do mundo. Fazer ginástica olímpica em cima de uma bicicleta, Então até hoje eu ando muito de bicicleta. É, mas aí eu ia chamar esse meu amigo que ele estava fazendo engenharia, pô, vamos lá, vamos lá estudar, é, vamos lá andar de bicicleta. Cara, eu preciso estudar um livro para a prova. E eu estudava três, quatro folhas para uma prova. Falei, puxa vida. Eu passei na faculdade, certo? eu vou fazer engenharia? Achei que isso aí é coisa de louco, não vou não. Aí, eu, aí o cara falou assim, pô Marcelo, você passou, cara, a oportunidade está na sua mão. Puts, eu preciso fazer o quê? Então, eu vou estudar administração, porque ó, eu estou numa empresa administrativa, departamento pessoal. Aí ele falou, isso, vai fazer administração. Chegou lá, eu fiz a inscrição na Uni Santana, passei para fazer administração. E caí depois na área gráfica. Como eu fui uma pessoa que gostava muito de desenho geométrico, artes, passando pela, pelas joias, então eu caí na área gráfica, que essa aqui foi uma das maiores gráficas também do Brasil, atacando, já fechou, ainda tem a boot, passei por um ilustrador muito bom no Irã, e em 2000, com essa minha vontade de ter uma empresa, eu abri a Rapid Design, quer dizer, abri um documento Artnet Digital e com mais dois sócios, Abrimos a Rápido Design como fantasia, mas foi na época que caiu as torres. Acho que vocês lembram, né? 2001. E veio aquele ano também teve apagão. Então, para abrir uma empresa naquela época estava um, um pouco difícil para se manter uma empresa ali. Quase uma terceira guerra mundial. E acabei comprando a parte deles e falei, pô, se tocar isso aqui, né? Tá indo bem. E aí eu, um amigo me indicou na época, quando eu entrei nesse mercado, caiu no grupo Pão de Açúcar. E aqui eu entrei em 2002, pensando que eu ia ficar no máximo dois anos, porque eu gostaria de voltar para tocar na empresa ali, que eu já tinha aberto. Então, quando eu entrei para trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, eu dei o meu melhor. Fui ali, sempre disposto a aprender, ensinar com o próximo, e desenvolvi muito. Aprendi o que é agência, aprendi o que é a publicidade, aprendi muito o que é fechamento de arquivo. Então, isso foi um aprendizado muito bom, tá está numa das maiores empresas do Varejo do Brasil. Aqui são alguns trabalhos que a gente entrega para o mercado, né? 3D, 2D. Eu lembro que o meu sonho, quando eu entrei nesse mercado, eu falei assim, eu quero um dia poder fazer qualquer coisa dentro de um 3D. E depois de 4 a 5 anos eu realmente estávamos fazendo o impossível. O impossível dentro de um 3D, às vezes eu até brinco, mostrando alguns trabalhos, que ali a gente vai até além de Deus, entre aspas. Por quê? A gente coloca a luz e você controla se essa luz tem sombra ou se não tem sombra. Toda luz de Deus tem que fazer sombra, mas dentro de um 3D você controla até a cor dela. Então, você vai um pouco além. Então, com isso, quebramos o limite do impossível. Basta a agência, pequena, média ou grande, criar qualquer propaganda, é texto com flash, é fogo, é gente... N coisas. Então, essas propagandas que vocês veem impressas, e até mesmo o motion, né, que é o videozinho, o uso de 3D, que são as mesmas ferramentas que são usadas em Hollywood, são uns quatro ou cinco programas. Para imagem, a gente usa muito o Photoshop, que é líder no mercado. Mas para motion, design e prototipagem, existem diversos tipos de programas aí. E por aqui, até 2000, 2008, que a gente cresceu, uma média de 100% ao ano, veio aquela crise internacional, começamos a estabilizar. Infelizmente, em 2013, piorando o Brasil, naturalmente, a minha empresa também começou a eu pensei assim, pô agora eu preciso me remodelar no mercado, porque eu estou vendo que está a oferta e demanda. Tem muita gente começando a fazer isso o preço está caindo. E aí eu voltei a estudar um pouco mais essa área nossa, que é o aprendizado. E quando eu comecei a cair dentro do aprendizado, eu comecei a conhecer alguns mestres por aí, tanto vivos quanto os mortos, os que já passaram pela humanidade aí. Aí eu aprendi muito fácil, quando a gente vai estudar um pouco da nanotecnologia, vai estudar um pouco da física quântica, vai estudar um pouco da, o que é egrégora, as crenças limitantes, estudando ali os dois grandes, é, na área do psique, né, o Freud e Jung. Então fica muito claro como que a gente, como ser humano, tem certas crenças limitantes que vêm de berço. E aquelas crenças que é um monte de não, como está lá nos dez mandamentos, não, pode fazer isso, só tem um que parece que não tem um não na frente, o resto tudo tem não. Então, conforme a gente vai crescendo, vai recebendo esse monte de não que vai nos podando a criatividade. Então, eu trabalho numa empresa totalmente criativa, fazendo os mais diversos trabalhos. E na hora que eu deparo nesse vácuo de conhecimento enorme sobre o que fazer, e aí vou para diversos... É, como eu trabalho e ouço palestra e às vezes vou em grupo, eu participo de alguns grupos também. né? Participei um da FGV de Campinas, grupo de SEO, que é onde eles chamam grandes palestrantes políticos, entre de várias áreas para dar palestra, é um pouco como isso aqui. E Depois tem um debate, é um, um evento bacana. Faço parte também lá na, na, na Unis, Unisus, de Suzano, um grupo de gestão de, de pessoas do OCTT. E agora também fui convidado para fazer parte da Drate lá da Agência de auto desenvolvimento do auto CT, que é essa parte técnica que eu entendo. Como que a gente pode juntar pessoas para entregar o nosso melhor. Então, eu fui estudar o quê? Performance. Como que o ser humano aprende a dar o seu melhor? Onde que está amarrado, entre aspas, né, no jogo popular, o burrinho dele? Por que, que ele não consegue vestir uma camisa quando eu entro numa empresa? Porque, os... desde quando eu abri a Artnet, eu sempre procurei ter jovens do meu lado. Então, ali, o jovem, ele sempre traz novidade. O jovem, é, você pergunta para ele, olha, saiu esse programa, ele já vai lá, já sabe onde está, onde baixa, onde... Então, os jovens já nasceram digitalmente. Né? E a gente tem que estar tá mesmo perto deles para estar tá tendo essa troca, essa sinergia direta. Basta não ter o preconceito. E você tem que ter, eu mesmo falo, né, que com tudo isso que eu estudei, o que é crenças, o que é egregora, né? o grego é juntar as pessoas, ter uma energia aí, uma troca, isso é egrégora. E aí eu criei esse jogo, né, que é o do aprendendo a reaprender, condicionamento do pensamento correto. Por quê? Tudo que o ser humano vai fazer alguma coisa na vida, de imediato, médio ou a longo prazo, ele mentaliza, ou visualiza. Né, para pintar um quadro, para fazer uma comida, para lavar um carro, para dar uma aula. Você vai mentalizar algumas etapas o que você tem que fazer e visualmente você vê aquilo pronto na sua mente. Então, quando você treina e explica, pra, como que eu explico, é isso que eu vim fazer aqui para vocês. Então, eu explico, às vezes em grupo e às vezes individual. Então, eu abro o meu coração para poder conhecer qualquer tipo de pessoas. Rico, pobre, preto, branco, colorido. Eu parei de... Será que eu conheço? Será que eu não conheço? Então, se alguém me aproxima, eu troco ideia, abro o ouvido, primeiro osso, né? Que eu posso te ajudar, falo um pouco dos meus estudos, entendo a vida dele. Então, dessa forma, a gente vai conhecendo vários tipos de pessoas, até mesmo grandes estudiosos por aí, via internet, tem como chegar em contato com eles, né? É muito simples hoje em dia. Aí, aqui é uma imagem que eu desenvolvi, né? Como que a gente vivia aqui, até mesmo antes do, da, dessa crescente evolução que teve, né? as comunidades antigamente, né? os aborígenes. Depois a gente vem aqui para um ensinamento, que é dentro de uma sala de aula, como vocês e eu, quando jovens, estudamos, que acho que já está isso há mais de 100 anos, né? tudo uma salinha ali, e quem é o dono do assunto é o professor. Então hoje o dono do assunto, às vezes, é o aluno que sabe, de repente, alguma coisa um pouquinho diferente daquele professor. Então é um professor meio facilitador, é um professor meio moderador. Né? que eu acredito que a educação, não sei se o quanto vocês têm acompanhado essa grande evolução e revolução de modo de treinar e aprender e troca de informação. Portugal tem bons exemplos, aqui no Brasil também. Depois eu vou passar, entrego eu entrego o cartãozinho, quem quiser. Eu tenho alguns livros falando sobre isso. Há novos meios de educar dentro de um espaço. Não estou falando dentro de uma escola, tem alguns que até ensinam dentro de algumas escolas modernas. Escola Singular, Escola Integral, vamos dando nome por aí. E aqui, hoje, né, com o uso da tecnologia, o conhecimento, como até mesmo aprendi com o professor Nilson, é comum, comum para todos. Né? Ele não está mais arregado num preço, no valor ali de N coisas, mas cursos, né? Então, de graça, aí os mais diversos, desde Harvard, USP, entre outros, muito de... É, basta o ser humano ver valor naquilo, pegar gosto e fazer. Aqui, voltado mais para o que eu tenho treinado, ensinado, é, como se fosse uma empresa para ter sucesso, uma pessoa também ela tem que entender um pouco. Para ter um pouco de sucesso, seja uma empresa, seja uma pessoa, como que ela vai aprender a negociar? Com os pensamentos, crenças limitantes, que vem do berço. Aí, se ela aprende com ela mesma, mediante algumas práticas e exercícios, ela vai estar evoluindo, então essa evolução vai fazer com que ela, naturalmente, comece a testar. Ela vai testar ela mesma, ela vai começar a ter muitas informações, estou indo dali, ó. ela vai começar a ser uma pessoa mais analítica, se isso serve, se isso não serve. Então as informações entram no nosso ser mediante ó, o nariz, o olho. Diversos meios, jornal, revista, gente nova que gente vai viajar para algum lugar, N coisas. Toda todo e qualquer informação nos reflete ali. Aí o cara começa, o ser humano começa a entender um pouco mais, trilhar o seu caminho, o seu futuro. Por isso que eu coloquei o reaprender. Então, aprendendo é passado. Desde o meu berço até esse segundo eu aprendi alguma coisa. Cada um que está aqui também aprendeu um monte de coisa. Às vezes, em algumas áreas, muito mais que eu. Talvez na área de produção de imagem eu entendo um pouco mais. Mas então a gente vem até esse segundo aprendendo. E o A, como se fosse um área de atenção, vamos começar a reaprender. Reaprender o quê? Ter novas relações diversas, diversos meios para troca de informações, mas que essas trocas tenham um sentido que eu também falo assim. Olha, se nós usarmos duas premissas, muito simples, auto-perdão... Enquanto tiver vida, se se lembrou das coisas ruins que fez quando era jovem, criança, põe a pedra em cima e esquece. Então é ensino o auto perdão e o parar de julgar. A partir disso, a gente começa a quebrar aquelas crenças do não, que a gente recebe de berço vai para crenças modificantes, aí o ser humano começa a ver que, puxa, eu estou diferente, eu estou mais esperto do que meus pais, é natural, que a gente Aprende um pouco mais dos nossos pais. Esse, os nossos pais nos educaram do jeito que eles educaram é porque eles sabiam até ali, e eles deram o melhor deles para nós. E aí vem com crenças edificantes. E aí edificar é o quê? Deixar um livro, deixar um modelo de treinamento, deixar palestras, ensinar para alguém que quando vier, esse alguém vai dar um salto minúsculo na evolução da sua consciência. Né? Simples assim. E aí eu desenvolvi o Aprendendo a Reaprender. Como eu sou um artista digital, eu coloquei ali uma estrela de 15 pontas, embora você só vê 14, porque tem uma da verde que está escondida. Então, uma estrela de 4, uma estrela de 5 e uma de 6. É um símbolo. Como um monte de símbolo tem por aí, como eu já estudei também livros de símbolo. mas para mim representa o quê? Porque na, na, no computador, o RGB, são as cores de captação digitais eletrônicas. O CMYK é a informação de impressão. Então, no RGB, quando você tem muita informação eletrônica, ele vai para o claro, vai para o branco. Você apagou a informação magnética eletrônica, ela vai para o preto. Para impressão, você tem que ter a cor preta. Por isso que tem quatro canais na impressão, que é o black e o preto. E ali, para mim, eu coloquei que o verde é a natureza, o azul é o universo e o vermelho é o ser humano. Se alguém perguntar o que significa cada cor, agora as contas eu não cheguei a viajar tanto, mas só quero. Então, não sei se vocês conhecem a Cláudia Ricken, que é do Laboratório Quantum, da Universidade Quantum, que ela tem a parceria com Amit Gosani, um grande físico né, nessa área. Apresentei esse modelo para ela no ano passado, ela me colocou em contato com o laboratório dela, analisando tudo, e consegui fechar parceria com o Instituto Tadeu José de Moraes, que é a diretora a Silva, consegui o ano passado fazer um teste. Porque eu mandei esse modelo, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o que é, eu mandei o Aprendendo a Reaprender para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Falei, olha, eu desenvolvi um negócio assim, assim, assim, estudando comportamento, estudando um pouco disso, disso, disso. O que vocês acham? Olha, Marcelo, parece ser bom, mas você tem que fazer o teste empírico. Então, se você não tiver resultado, a gente não consegue andar para frente. Ah, beleza. Pelo menos aqui já gostou, ali também, né? Então, e fiz um teste lá com jovens carentes, que é um instituto. De seis meses, eu ia lá duas horas por, por semana. Né? Duas vezes, duas horas. E aí eu adaptei o modelo para o empreendedorismo digital. Então eu peguei aqueles jovens carentes que não sabiam nem direito quem era informática, comecei a explicar para eles a importância da comunicação, aonde pegar as informações, expliquei para eles o que era a cultura, porque cada ser humano aqui tem a sua cultura. E quando a gente se junta, aqui dentro é uma cultura, que é uma igreja. Isso é abrir uma empresa, isso é oferecer um produto, um serviço para o mercado. É. Então, tudo isso eu fui explicando para aqueles jovens, foi uma experiência muito interessante para mim, pessoalmente, porque eu não estava amarrado com você tem que seguir uma grade, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, eu tinha mais ou menos o que eu gostaria de passar, que era todo o meu conhecimento, mas na prática. E como que se aprende na prática? Fazendo. Então, eu lembro que teve uma das aulas que a gente... Falei assim, olha, eu estou fazendo parte de um grupo da Secretaria de Turismo, então, vamos fazer uma pesquisa aqui no quarteirão. Vocês vão pegar papel, prancheta e vão fazer uma pesquisa sobre quem já viajou. Aí entramos no, no comércio e aqueles jovens começaram a ter o quê? A experiência de, de vida, troca de informação. Começaram a notar, fazer a pesquisa. Né? Eu expliquei para eles a importância de uma pesquisa. Porque para o lançamento de um produto no mercado, na área da publicidade, é feita uma pesquisa. Alguns fazem, dá certo, outros quebram. Então, aqui está, me chamaram para dar uma palestra também para os pais, né? Então, aqui à esquerda eu estou dando a palestra para os pais. Aqui embaixo são os jovens. E ali em cima, foi quando eu cheguei para a diretora, eu falei, olha, está terminando o curso. Ela falou assim, olha Marcelo, seria bom você fazer uma experiência na, é, como se fosse um TCC. Expliquei para eles o que era um TCC de faculdade, como funcionava mais ou menos. E aí eu falei para eles, olha, o que, que nós vamos aplicar? Vocês têm alguma sugestão? Porque era muito livre ali. Hum. Eu entrei ali para ser amigo, eu não entrei para ser o professor chato. Então, tinha muita liberdade de troca de informação. Aí eles falaram assim, pô, vamos fazer sobre droga? Não sei o quê, porque é o mundo deles, né? Na periferia, é isso direto. Eu falei, olha, se for fazer sobre droga, vai ser muito copy-paste. Vocês vão pegar de alguém que já fez na internet, aí a gente tem que fazer algo de experiência na vida. Aí, um levantou, ah, então vamos sair para algum lugar. Aí eu, falei, aí eu consegui convencer eles para ir num um asilo. Aí eu liguei para um cinco asilo que é onde tem um... Estiveram abandonado pela família, né? então abandonados, depende do asilo. Aí um lá me aceitou, que lá tem muito, na, no Alto Tietê, em Suzano, tem muita é, cultura da, do Japão. E lá eles vieram na época da guerra para cultivar na lavoura. E esse, esse é, Enkio, o asilo Enkio, ele nos aceitou. E aí eu fui lá, tal dia, marcando, e qual que era a ideia? Troca de experiência. Então, eu falei assim para os jovens, olha, vamos até lá, fazer uma experiência, vamos gravar como que as crianças, porque tem outras faixas etárias de crianças lá dentro do, do instituto. Vamos mostrar lá no asilo como que essas crianças brincam hoje em dia. Então, tiramos foto, fiz, fizemos filminho e fomos no dia lá. Devei esses jovens e lá eu tinha um tradutor, muitos não entendiam o português, explicando que o tema era brinquedo. Então, olha, nós trouxemos aqui uma experiência para vocês verem como que as crianças brincam hoje em dia. Desde celular, algum joguinho e outras coisas. E eles foram contar para os jovens, para cada um, como que eles brincavam quando eram crianças. Aí uma delas falou assim, nossa, eu lembro quando eu era é, faz uns 20 anos que eu não falo disso, mas eu lembro quando eu era pequena que eu brincava de fazer boneca de pano com uma prima. Aí eu logo saquei assim falei para esse coordenador, ele oh, tá vendo que maravilha? Ao fazer com que o ser humano é, distrave algumas memórias do passado, ele dá um putapé de leve no Alzheimer. Por quê? Está comprovado que a gente, a criatividade, ela nunca para. E a emoção de memória, ela fracrece um pouco no cérebro dos mais velhos. Mas a criatividade, todo ser humano, hoje em dia, é provado que até vocês, ou nós, ou eu, qualquer um, for embora, sei lá para onde, poderá ser criativo, basta ter vontade de ser criativo com quem? Todas as idades, juntando o condomínio, juntando no bairro, fazendo parte de, classe, de classes, né? seja do Rotary, seja do Lions, então existem meios da gente é, ter aquela emoção de vida como teve na, na juventude, e é isso que eu vou, vou explicando aos poucos, as pessoas vão entrando nesse contexto, né? nessa Nessa aceitação, vamos dizer assim, que a gente pode reaprender, a melhorar, a fazer alguma coisa na vida. E também uma coisa que eu falo assim, temos e podemos criar novas coisas no mundo, tá? mas sem detonar e sem julgar de ninguém. Aí você vai criar o quê? Aqui pode, aqui não pode, paga imposto, não paga, recria a permuta. Aí você tem que seguir algumas regras, ó. não dá para fugir da lei, então temos que seguir as leis, mas também tem como criar algumas coisas diferentes, né? sempre ajudando a comunidade. Aí eu fiz algumas frases aqui para vocês, né? hoje podemos ver, criar novos meios de ensinar e evoluir com amor e união. Grandes mestres do Saber já estudamos, com determinação e aceitão, alegrias virão. Vou colocar mais uma aqui. Onde estivermos com a intenção e intuição, podemos criar melhores segundos à frente. Esse melhores segundos à frente, eu peguei um cientista muito bom da área, acho que ele é português, falando da física quântica, que o ser humano tem poder de criar 0,3 segundos à sua frente com a intenção. Então, se ele tem intenção, ele consegue é, quebrar o limite daquilo que ele vinha fazendo, porque ele se desafiou a ele a ser melhor. Então, eu expliquei isso uma vez para o atleta de corrida, um amigo meu que corre faz tempo, eu falei para ele, ele, cara, tenta correr, mas se joga você mentalmente na sua frente. O que, que acontece? Ele tentou, fez esse teste e ele falou que melhorou o tempo dele, porque ele se desafiou, ele mesmo, ele não estava mais preocupado com os outros. Então, essa foi uma forma que eu achei bem interessante. Todo é, atleta de alta performance, se ele realmente focar e se multiplicar e tentar passar ele mesmo, é como se o automático dele já está sabendo o que ele tem que fazer, então ele tem que correr atrás dela, de, de quebrar os seus limites né, Aí aqui foi um do termo também que acho que eu passei por Nilson na época, né? Cultura organizacional orgânica, então na área de treinamento dentro de uma empresa, onde as cores aqui representam a diversidade de pessoas, né? como se cada um ser humano fosse uma cor. E a gente tem que ter hoje, uma empresa que tenha que sobreviver, desenvolver o que Se orgânica. Modos que os novos que entram nessa empresa aprendam sempre que deverá de mudar meios de se fazer alguma coisa. Com muita reunião, muita aceitação. É, ter meios para que aquele que é o mais simples e baixo de uma escala de uma empresa grande possa também trazer as inovações que às vezes ele passou em outra empresa. É, um sentimento de mudar um pouco o que é uma cultura de uma empresa aqui, ó. então, quando você realmente explica que todas as pessoas daquela organização pode e deve trazer informação para melhorar, é como esse grupo aqui, de repente vocês trazem alguma informação que possa melhorar essa ação que vocês fazem aqui, né? é, sempre vai ter gente em qualquer lugar para fazer algo, um moderador, que eu acredito que é uma palavra facilitador, moderador, integrador, seja qual for a palavra, mas é um sentimento que quem fala, detém um pouco daquele conhecimento e que o outro deixar ele falar, ele talvez traga alguma coisa de bom. Às vezes é um simples exemplo numa linha de fabricação, a gente ouve por aí vários palestrantes falando isso, que às vezes um, o cara lá de fábrica do, de chão, que trouxe uma informação que mudou e estava um monte de engenheiro querendo saber como que era tal coisa e ele foi lá e deu uma ideia que revolucionou É difícil, mas tá. Então tudo isso vem do... Ativar essa vontade de que todos podem se conhecer cada vez mais e melhorar. Então, por isso que eu falo: novos meios de interação. né? A gente está aqui para quê? Para quê que a gente veio? Para construir, para melhorar uma comunidade, uma organização, uma escola? Onde que a gente pode estar tá indo para frente? Como, qual, qual a visão do futuro daqui 5, 10, 15 anos do Brasil onde a gente está? Como que a gente vai fazer essa troca de experiência com outras universidades, com o governo, primeiro setor, segundo, terceiro e tem, tem meios aí de com aceitação e vontade, eu acredito muito que tem essa teia que a gente conhece aí onde vivemos que é o nosso ecossistema de comunicação interna que é o que a gente pensa, externa que é onde a gente está pisando e vai passar pelas aquelas crenças que eu já falei da interação de ação, e reação, vai nos gerar emoção. Então, alguns físicos, especialistas, eu peguei eles falando que nós, seres humanos, somos pura emoção. Escolhemos ser, fazer alguma coisa para ter. E é pura emoção, porque chegaram lá, com aquele microscópio gigantesco, acharam o núcleo do átomo. E viram que lá, núcleo, energia positiva girando. Aquele vácuo. O que, nos, o que nos sustenta aqui? Que força é essa que leva a gente para onde a gente quer? E essa intuição, essa intenção, de onde vem esse comando? É divino? Né? Fica aí. Como controlar essa emoção e não judiar quem a gente ama ou não judiar a nossa casinha, que é o quê? O nosso corpo. Tantas e tantas coisas a gente faz por mau hábito, ou sentar, ou andar errado, e com o tempo dói as costas ou comer errado e com o tempo tem que tomar alguma coisa para melhorar. Então, eu acredito que a gente tem que estar sempre estudando a qualidade de vida. E a qualidade de vida é a alimentação, Movimento corporal aliado com o pensamento correto para fazer as melhores ações. E ali vai o desenvolvimento, a saúde mental e física, local físico de interação. E aqui eu, vou, eu trouxe algumas frases que é da minha querida mãe, que quando eu sempre saía quando eu era jovem, vai, volta, mas naquela época não tinha celular. Então, Marcelo, a sua cabeça é seu guia. E realmente, né, o que a gente escolhe vai se guiando. E o meu pai sempre falou, a vida é um espelho. Pô, legal, né? E aí, para voltar no porquê que o meu pai não, não me cobrou tanto as escolas, nem minha mãe, ele me contou há pouco tempo que ele foi muito cobrado. Ele veio de uma família que ele era caçula e só ele conseguiu fazer o desenho técnico. Talvez por isso que eu gosto tanto de desenho. Mas ele, não, ele sofreu para ter aquele diploma, mas ele não queria passar esse sofrimento para os filhos. Então, quando chegamos na oitava série, ele falou assim, olha, se vocês quiserem terminar o segundo grau, beleza, mas tem que trabalhar. Então, com 14 anos, todos foram trabalhar e não cobrou a faculdade. Eu fui fazer faculdade com 26 anos. Eu lembro que eu pagava ali, na época que eu estava procurando emprego, que eu saí, pensando que ia arrumar emprego rápido, porque eu tinha 5 anos de registro e saindo pensando que eu ia arrumar um emprego rápido, então não, não arrumava. Em São Paulo, infelizmente, se você não tiver o famoso QI, quem te empurre para dentro de uma empresa, você vai passar por N e N situações que talvez dê certo, dê sorte, que você caia em uma empresa boa e cresça. Se tiver muita vontade e resiliência de aturar, o que você vai aprender ali. Mas eu tive muita vontade de ser alguém na vida, de crescer, de tocar a minha empresa o melhor possível, e hoje eu até gosto de criar muito com as mãos, então, eu crio com um arame, com papel, eu crio com, com computador, é, desenvolver um modelo de treinamento que daqui a pouco a gente vai fazer, que é para vocês verem o que é o, o Aprendendo a Reaprender. E assim, ó, eu ponho aqui, e assim vamos criativando o entretenimento. Criativando, talvez nem exista, mas eu gosto de criar até palavras. Então, eu vou criando, eu vou ativando alguma coisa na mente das pessoas para que elas possam se reinventar. Então, a tradução da, da frase ali, ó, criativando o entretenimento, é essa. Tá? E aqui terminamos, onde a imaginação vira arte é um slogan da minha empresa. E muito obrigado. E vou passar para vocês agora o que é o, o Aprendendo ou Reaprender, que na verdade, dentro desse contexto todo de energia, de aceitação, de quebra de... Quebra de de crenças limitantes, que de paradigmas, podemos melhorar, podemos se reconectar com outras pessoas. O aprender a reaprender, eu, eu comecei a... entrei há uns 4 anos, quando eu comecei a ir a fundo nessa área do desenvolvimento pessoal, humano, como potencializar o ser humano, eu comecei a entrar em alguns grupos, eu entrei no grupo internacional de coaching. E quando eu coloquei exatamente aquele slogan que eu mostrei para vocês, condicionamento do pensamento correto. Eu coloquei esse, essa chamada e coloquei assim, ao pensarmos exatamente coisas boas e tivermos a intenção de fazer as melhores ações, naturalmente vamos fazer alguma coisa assim. Algumas pessoas responderam e me respondeu um, um, um Brian de quente lá da Inglaterra, falando, olha Marcelo, é muito interessante o que você postou, eu trabalho com jovens na, aqui em algumas universidades, dando treinamento de coaching. Naquela época, alguns amigos meus fotógrafos já estavam fazendo coaching, e o coach, eu recebi algumas perguntas, aí eu, puxa, dá para fazer, desenvolver alguma coisa aqui para o Brasil. E foi quando eu comecei a, a me aprofundar, ir atrás, quem eram os maiores estudiosos, né, de fazer alguma coisa. É, e escrevi o meu modelo. É, quem se interessar, depois eu mando para vocês ele por escrito. Também está na internet o meu blog, eu posso depois passar para todos vocês. E que, na verdade, ele funciona de uma maneira muito simples dentro desse contexto que é explicar a intenção e a vontade de melhorar alguma coisa, que realmente é nos conhecermos. Eu acredito que quando o ser humano se conhece, ele dá um pequeno salto evolutivo, mas que esse salto ele nunca para. Ele vai pulando, pulando e vai tentando é, seguir em frente.